Tá se achando aquela pessoa mais azarada do mundo? Parece que a vida perdeu a graça, O que você tá fazendo hora extra aqui na Terra? Então fica comigo que nesse vídeo eu vou te falar de quatro plantas que se você juntar, vai ser um amuleto instantâneo para sua felicidade. <música> Muita gente acha que a felicidade depende de outra pessoa, né? A minha alegria depende do comportamento ou da maneira como uma pessoa me trata, do bom dia que eu recebo, de um presente que eu ganho, ou então do reconhecimento que eu gostaria de ter. Mas não, a nossa felicidade, ela sempre depende, sempre dependeu e sempre dependerá apenas de nós. Basta a gente desenvolver a gratidão e basta também a gente desenvolver aquele compromisso, aquela aquele comportamento né, da gente estar sempre em busca daquilo que está condizente com a nossa essência. Como assim? É muito importante entender que assim como o sucesso do outro não necessariamente significa né, a, a meta de sucesso do outro, não necessariamente é a minha meta de sucesso, aquilo que faz outra pessoa feliz não necessariamente vai ser aquilo que me fará feliz. Eu preciso muito olhar para dentro e conhecer o que está condizente com a minha energia, o que está condizente e o que, que combina com a minha essência. De via de regra, né? é muito importante a gente entender que a gente viver amor, a gente ser leve, ter leveza, ser altruísta, ter missões né, para o grupo, olhar sempre para fora e enquanto a gente vive a nossa missão conectado com o bem que a gente faz numa sociedade, isso vai gerar a felicidade instantaneamente. Porque todo mundo né, vem da mesma origem, todo mundo é uma partícula, Deus em ação. Vós sois deuses, né? a gente foi feita a imagem e semelhança do Criador. Então quando a gente está ajudando outra pessoa, em resumo, né, lá essencialmente a gente está ajudando uma pessoa que no âmago dela ela tem a mesma essência que nós mesmos. Então essa nossa felicidade está sempre presente né? e achar que outra pessoa vai fazer alguma coisa que daí sim eu vou ficar feliz do dia para a noite ou instantaneamente, isso nunca vai acontecer. A nossa felicidade só vai surgir, só vai nascer quando a gente atuar, agir para que isso aconteça. Agora, é importante também a gente entender que a gente ser infeliz por muito tempo, isso tem as suas decorrências, tem as suas divergências e isso gera no corpo físico algumas doenças, algumas dificuldades, como doenças no sangue, doenças autoimunes, infecção na bexiga e labirintite. Por que, que isso acontece? Porque quando a gente fica muito infeliz, a gente não expressa gratidão, muita coisa acumula no nosso sangue, muita coisa acumula no nosso organismo, e à medida que esses acúmulos vão ficando muito acentuados, uh, o nosso corpo físico começa a dar sinais e sintomas de que alguma coisa está errada. Nesse caso, dependendo desses sinais, se você está infeliz, se você está insatisfeito, está reclamando demais, não está agradecendo mais, Toma cuidado que esses sintomas, né, essas qualidades, essas características de desenvolver doenças no sangue, doenças autoimune, labirintite infecção na bexiga, tem muito e pode estar relacionado com essa falta de felicidade. Mas é claro que aqui no vídeo a gente vai sempre deixar uma planta, vai sempre deixar um composto para você fazer e conseguir eliminar de vez essa síndrome de. de... Reclamação, essa síndrome poliqueixosa e ancorar mais felicidade para sua vida, para o seu dia a dia, para você ser mais feliz, saudável e próspero. Então, papel e caneta na mão para você conseguir se equilibrar, você conseguir juntar as plantas e fazer esse tratamento que eu vou te passar. Beleza? Vamos lá? Para esse composto da felicidade instantânea que eu montei aqui para vocês, a gente vai precisar de quatro plantas, tá bom? E a forma de uso desse tratamento vai ser na forma de sachê. Então, quando uma pessoa está com infelicidade, ela está muito infeliz por muito tempo, a gente costuma orientar, eu gosto de fazer um tratamento mais intensivo. Então eu gosto de usar o mesmo sachê, bem energizado, né? uma vez por dia durante três dias. É aquilo que a gente conhece como tratamento SOS, ou então no formato de crise. E para isso, para fazer um sachê, o que você precisa? Um tecido de temática neutra, né? aqui eu tenho um tecido Uh, amarelo, que tem a cor do terceiro chakra, então o amarelo, né, aqui a gente vai associar tanto a cromoterapia do amarelo como também a fitoenergia das plantas uh, que a gente vai combinar para gerar felicidade, então eu vou usar a cor amarelo com a estampa para fora, né? para ficar bonito para quem vê, e daí as plantas são louro, marmelo, canela e boldo do chile. Eu vou ler para você o que, que cada uma faz rapidamente e daí a gente já vai montar o nosso composto. O que, que o boldo do Chile faz? Ele equilibra o excesso de ego, ele possibilita posturas saudáveis em todas as situações da vida, limpa sofrimentos reprimidos, elimina o automartírio e a autorrepressão, bloqueia a penetração a energias densas e equilibra o excesso de expansão de consciência. A canela, o que, que ela faz? Ela elimina a frieza e insensibilidade, a falta de sentimentos, e a falta de crença, elimina a ingratidão, a birra, a rebeldia, traz sentimento de unidade com o Criador e cria proteção espiritual. O louro, o que ele faz? Elimina energias densas de origem espiritual, cria um campo energético espiritual, traz a força de energia divina. Uh, para purificar os campos de energia e os ambientes em geral e traz a força de Deus para o mundo físico. E por fim, o marmelo. Ele alivia dores locais, desincha, cria um efeito sedativo, calmante e protetor local. Ele aumenta a vitalidade regula a atividade celular local e auxilia contra qualquer processo de multiplicação indesejada, estimula a paciência, perseverança e também o equilíbrio emocional. Então, dadas essas plantas, são bem simples de encontrar, dado que você tem um tecido de papel, esse aqui é de tricolino, tricolino tricoline, eu nunca lembro como é que é a grafia correta. Vou falar tricolino, é, de algodão, o que, que você vai fazer? Para cada uma dessas plantas, louro, marmelo, canela e bordo do chile, você vai pegar uma pitada. Então aqui eu tenho um louro. Vou pegar aqui ó uma lasquinha da folha de louro. Na fita energética, mais não quer dizer que vai uh, funcionar mais. Mais planta não quer dizer mais resultado. Então, para cada uma dessas plantas, né, ou você pode misturar todas antes e só colocar a pitada do composto no sachê, ou você pode pegar uma pitada de cada planta e colocar direto no tecido do sachê, tá bom? O bolo do Chile eu vou fazer a mesma coisa, eu vou pegar só essa lasquinha do talo dele, porque para a fita energética não interessa... Qual que é a parte da planta que você está usando. Tá bom? Pode ser qualquer parte da planta. Canela. Aqui eu tenho canela em pau, né? a lasca de canela. E eu vou pegar um pedacinho que já está pequeno aqui, que é uma lasquinha de canela. Está bem pequenininho, não sei nem se dá para pegar. Vou pegar essa, essa lasquinha que está no meio dos meus dedos, colocar no terceiro do sachê. E por fim, marmelo. Marmelo é uma planta niveladora até o sétimo, que ajuda o composto a não dar nenhum desequilíbrio. E só uma lasquinha. Você está vendo só meu dedo aqui, mas pode confiar. Deixa eu ver se eu coloco um pouquinho aqui. Olha, está bem... na pontinha do meu dedo. Ó. Tem bem pequenininho. Quantidade não é mais resultado. Para a fita energética, o que importa é a gente ter a variedade das plantas, ter a planta certa, para que a gente tenha o efeito desejado. A planta está aqui no sachê, o que, que eu vou fazer? Vou unir as pontas para fechar o sachê. Dá um trava-língua, fechar o sachê de chá. Se eu falar três vezes, com certeza eu vou errar. Então aqui as plantas estão no meio. Vou segurar todas elas aqui no meu indicador e meu polegar. Essa ponta eu vou dobrar para frente, a outra eu vou dobrar para trás. Aqui eu dobrei para trás, eu vou dobrar para trás de novo. E aqui eu dobrei para frente, eu vou dobrar para frente de novo. Agora eu vou fechar. Para isso, para ter mais facilidade não ter isso aqui me incomodando, não ter isso aqui me, me atrapalhando, eu vou mudar. Eu vou segurar essa parte e soltar aqui. Ó. E as plantas estão aqui. Tá bem durinho. Agora eu vou pegar um elástico de silicone, que dá para fazer penteado. É aquele de penteado transparente, ele é simples de encontrar. Ele é assim. Ó. Beleza? Vou passar por cima. Cruzar. Passa por cima, cruza, passa por cima, cruza. E tá lá. Fechei. Se você não quiser esse tecido aqui porque você acha que incomoda, com uma tesoura, você corta acima da borrachinha. E está pronto o seu sachê da felicidade. Esse sachê aqui, o que, que você precisa fazer? Esse já é um, você faz mais dois iguais, ou seja, um total de três sachês. E a cada sachê, cada sachê desse, você usa durante um dia. Vamos supor que agora é duas horas da tarde e eu estou pegando o sachê agora, eu vou usar até as duas horas da tarde de amanhã, amanhã eu troco. Aí amanhã eu pego um novo, descarto esse antigo no lixo. Aí no outro dia, no terceiro dia, eu pego o um novo, descarto o segundo no lixo, Tá? Os sachês, depois de montados, a gente precisa energizar, para isso a gente esfrega as mãos e pode ativar com verde prata, ou com mantra, ou com uma oração, ou com um, uma oração que você se conecta, né? colocar no altar, cantar alguma coisa aplicar uma cor que você mentaliza, que você está se conectado. O segredo aqui é você usar algo que te conecte com a espiritualidade para energizar as plantas, para que elas libertem os seus poderes ocultos e você se torne mais feliz. Aqui eu vou aplicar o verde-prata, então eu vou esfregar as minhas mãos. Pode aplicar reiki também. Eu vou imaginar que do topo da cabeça vem uma luz prata e quando a luz prata volta, vem uma verde em, em, do meu coração em direção às plantas. Volto o verde, vai o prata. Volto o pra, prata, vai o verde e fica oscilando. Verde, prata. Verde, prata. E eu vou mentalizar isso até que essa pulsação, essa vibração esteja automática no meu sachê. Uma vez que tiver energizado o sachê, você já está pronto para usar, dar de presente para quem você sentir né, que precisa de mais felicidade. Esse sachê aqui, esse tratamento... Você vai usar durante três dias né, e depois o tratamento vai acabar. Se você quiser dar continuidade manter a felicidade da pessoa, quero te convidar a participar da nossa próxima imersão alquimista das ervas, cujo link de descrição vai estar aqui na descrição desse vídeo. Você pode sempre ser é nosso convidado para aprender a como você pode incluir a na sua rotina. Até lá, um beijo no seu coração, muita luz e até o próximo vídeo.